Então hoje nós temos dois tipos de maniveiros, o maniveiro âncora, né, que é o que a gente chama de tipo 1, e o maniveiro ponta, que a gente chama de tipo 2, são satélites localizados ao redor do tipo 1. Esse maniveiro tipo 1, ele é, limbra, ele é ligado a Embrapa e outros institutos de pesquisa que têm programas de melhoramento também, a, a, a exemplo do IAPA, do IAC, né, é, é, a Ipagre de Santa Catarina também tem seu programa de melhoramento, né? Ele é, ele é mantenedor de cultivares e de materiais crioulos. Né? Então, ele pode, ele pode ter, os ele deve ter o seu banco de matrizes, né? o seu jardim clonal desses materiais comprovadamente livres de vírus. Ele tem a tecnologia, ele detém o know-how para fazer mudas pela técnica da multiplicação rápida. Né? E ele tem aquela estrutura de viveiro para proceder dessa forma. E ele tem também o know-how para a realização das coletas das amostras para a realização das análises de indexação de vírus. Então, ele é assistido por um responsável técnico, que tem que ser, obrigatoriamente, um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal, que vai assinar pela produção dele, né? E ele, por sua vez, vai treinar outros maniveiros ponta. Esses maniveiros ponta, na verdade, são produtores de mandioca, que receberão orientação das equipes de ATÉ também no correto manuseio desses materiais, desses materiais tão valiosos, com alta qualidade genética e sanitária. Eles são produtores de mandioca e irão produzir também, além da raiz, a parte aérea. E são, são, são é, maniveiros que poderão ter dupla é, fonte de renda a partir do seu empreendimento. Né? Então ele vai produzir manivas, de mandioca convencional, de produção de mandioca convencionais. Aqui, para a é, vocês terem uma ideia, né, esse parceiro a gente mostrou, né, é, é importante ter parcerias que queiram ver o resultado se concretizar, então aqui uma sala de transferência dentro do de laboratório de cultura de tecidos, é, esse pessoal todo multiplicando muda de mandioca, e o resultado foi esse aqui, né? esses rocamboles, com essas mudas aqui, com a parte aérea, e a gente entregando. Houve, é, certamente, alguns desafios a serem vencidos e, e o que nós tínhamos no início era um protocolo acadêmico, né? uma metodologia de multiplicação de mudas em escala é, pequena, né? mas as pessoas elas duvidavam muito que nós conseguíssemos colocar um material tão termo como esse aqui ó, no sol escaldante, do semiárido. Né? E estavam certos, né? porque muito dificilmente você ia conseguir aclimatizar isso aqui e não ter uma dissecação em função da, da, das adversidades climáticas que nós encontramos no semiárido nordestino. A estratégia é, é, é, é, é, descoberta, né, por essa por essa, esse trabalho, foi justamente a gente podar a parte aérea total, uma poda drástica nessa muda, e essa muda então ela tem um sistema radicular totalmente formado aqui nesse torrão. É capaz de fazer com que, mesmo tendo sofrido essa parte essa poda drástica, ela rebrota, ela rebrota e produz uma planta normal, né, com alto vigor e alto potencial produtivo, né. E em fazendo isso, nós observamos que o custo de cultura de tecidos da produção de mudas por cultura de tecidos ele é muito caro, né. Então nós passamos hoje a adotar a, a multiplicação em viveiro, que é justamente isso daqui. Você corta a parte aérea, o que você faz com essa parte aérea? Você vai jogar fora? Não, essa parte aérea aqui, ela, ela tem muitas gemas, né? E essas gemas, elas passam a produzir mudas também, elas rebrotam. Então, o que hoje nós fazemos é replantar isso que foi cortado aqui nos viveiros e produzir novas mudas. Então, a gente observa que a muda é uma matriz para a produção de novas mudas. Nós tivemos a, a felicidade de ter outras inovações tecnológicas, é exemplo disso aqui, ó. Isso aqui é fotoautotrofismo, ou seja, é a utilização de luz natural, na cultura de tecidos, é, em que nós observamos uma alta taxa de multiplicação e uma diferente conformidade na anatomia foliar, fazendo com que, ao sair do ambiente in vitro, esses espantes tivessem menos propensão à dissecação em função de condições climáticas. Né?